Esse aqui é novo? Rosa de cristal? <risos> beleza, beleza. Fechou. Fechou, Magnus. Cara, eu vou comprar mais umas curinhas aqui, velho. Não, não é novo, não. Eu ah, não sei o que eu faço. Peraí, deixa eu deixar o personagem aqui pra trás. 30 segundos para a liberação das tropas. Pulo no inimigo. Tornado. Tornando vulnerável. Peraí, peraí. Renuzindo sua visão. Pulo nele, torna ele vulnerável e visão. Ah. Ataco ao vulnerável. É uma passiva isso aqui? Hum, essa aqui é passiva. Então tem que usar a primeira para a segunda ser ativada. Qualquer, atividade, qualquer habilidade, né? Todos eu deixo ele vulnerável. 70% mais de movimento? Caralho! Mas é só por 2 segundos. Fácil nessa ult aqui, velho. 7,21, Nossa, então vai, vai... Vai ser às 8 mesmo, velho. Não? É compra. W? Qual que é um, no W? Ah, não, velho. Esse cara aqui não, velho. na esse cara na minha linha de poder, velho. Nossa, a última vez que ele caiu na minha linha, eu tomei um pau, velho. E não foi um pau fino, não, velho. Foi um pau grosso. Ó, é foda, velho. Ainda tão na lenda... O jacaré aí, ó lá, coxa aí, é foda, velho. Ainda bem que eu ataco... Relativamente de longe, né? Não é passiva, não? O e, uh, usa o E quando ele chega perto. Seu personagem é simples. Uh, seus tiros causam mais dano no alvo marcado. Só o U é pra locomoção. alvo marcado é no, no, no W, né? Ah, o que mar... ele marca automaticamente. Ele marca automaticamente. É isso. Oh, oh, tá valendo aqui, pô. Tô lendo o chat, velho. Sai pra lá, mano. Caralho, mano. Vira águia. Serve pra você tancar. ou pra rotar. Hum. Demora se for a pé. Ele tá com a parada lá pra frente. Eu fiz um bicho aqui. Ah, não. Meu é... aliado. Porra. Eu ia pegar a bota, mas não vou, não, velho. O foco parece que é no W, né? Tá na marca amarela do mais ano, beleza. Fechou. O aliado foi eliminado. Meu ah, ele pega no primeiro. Que porra. O foi Pô, esse bichão é forte, mano. Esse, esse Lacoste aí, velho, jacarezão. Toda vez que ele cai na minha linha, eu me lasco, mano. Foca no. Foca o quê? O E? É você no comando, Tem que ficar de olho no, no. no matinho ali, né? O matinho tá. Tá chato. Nossa, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer toda glória novamente. <risos> quase. Quase, quase, quase. Uma visão aérea. A águia vai lá, marca. Aí eu vou lá e posso bater mais forte. Tá ah, bom que o cara tá fora daqui que eu posso pelo menos farmar, né? Mantenha Pô, tinha um F aqui, né, mano? Pra dar uma, uma vazada. W, você vê quem tá no mato? Olho neles. Hum. Interessante. Aí ah, diminuiu, diminuiu o codal. Se ele rushar em cima de mim, tô lascado. O ah, enchendo o saco dele aqui, né? Nossa. Estamos nisso juntos. É nada. Tome <risos> Eu fui tacar o D nele, mano Mas a intenção era fazer o quê? Tacar o D e meter um flash, né? Mas não deu tempo Você aperta o quê? Se ele chegar perto de você, você aperta E nele Toma distância E ainda marca ele pra dar mais dano Hum. Vou comprar mais umas vidinhas aqui Sempre há um rastro. Passar no mato aqui pra colocar uma martezinha Ah, oh, ele já sai da base como voante Foca no andando bruto Como assim no dano bruto? Item é atrás das que eu Ele vai voando, caralho, mano Nossa, esse personagem é um bichão mesmo, hein? Já sai da base como? Rápido. Eu juro que está só se ele ruxar em mim, eu tô fudido. O meu R, ele faz eu fugir, não é? Minha ultimate. Eita porra. Não, eu ia tomar até um. Um gankzinho aqui. Um aliado foi Um Olha, o é um personagem chatinho foi top, né, mano? Você demora, demora pra virar águia? Ai, ah, é dois segundos, né, mano? Só dá pra tomar de distância. De Opa! Que isso? Ele pode ficar pulando assim infinito? Tem codado nessa porra, não? Quando você aperta o ele tem um tempo. Hum. Então é o tempo do cara me matar. Um aliado foi eliminado. E a é bot? É. é, então. Geralmente qualquer personagem que tem um, um ataque à distância, ele vai no bot, né? Ah, mas não acerta essa habilidade nele nunca, velho. merda, velho. Se ele pular em mim, eu tô morto. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, Ah, droga. Ele vai ficar forte só, só farmando em cima de mim, mano. Nossa, porra. Muita porrada demais, mano. Aguenta muito a pancada. Pena que não, ele não perde dinheiro, né? Quando a gente mata ele. Vou cair dando físico. Bom, o roubo de vida é interessante, hein? Eu tinha colocado um Horde aqui, mas já tiraram. Muito bom assistir isso, para tu melhorar, a melhor dive. Aperta aí mesmo, que. Uh, ele fica cego por acertar um segundo. Que Como é que é? Como é que é? Foca no E mesmo que. O quê? O que dá uma cegueirazinha nele? Ai, merda. Ele não tinha todas as habilidades, né? Ó, oh, até que meu personagem não é ruim, mano. Ó. Oh. Mas tem que, tem que saber usar as habilidades, né, velho? Errei! Opa. O seu personagem é top. Se tu segurar três partidas com ele, já tá craque, caralho. É, jogar um pouquinho com ele aí. Acho que dá pra pegar as manhas, mano. Eu gostei dele. Só precisa aprender a usar as habilidades, né? Ele tem umas... Tipo uns combos assim, entregar. Tem umas habilidades que é melhor se lançar primeiro. Começar por ela. Cara, ele já reviu, né? Já. Opa, Ué. E da última vez que eu sei o que, eu errei. Ixi. Ah, tô de. Ih! Ele ainda tá um nível a mais que eu, velho. Caralho, ele tá vindo pra cima de mim. Ah, mano. é foda, velho. O outro cara tava ali, mano. Precisa de ataque. O Loki tava ali, né? A merda. Ó, tá arregaçando essa torre, velho. Não. É isso aqui, que é minha ult, né? Nossa, olha o tanto que ele bateu na torre. Nossa, o bicho tá tão... Tá se achando tão tancudo que quer... Regaçar a torre aqui, ó. Nossa. Ah, ele me arregaçou embaixo da torre, com a torre batendo nele, velho. Olha, olha pra esse... Nossa, cara. Ataque, velocidade. Colocou uma vida, meu amigo. Neutralizado. Um aliado foi eliminado. Ixi, é o quê? É chatão, véi. Mas essa ult é pra movimentação, né? Nada de... De ruxar, de... Usar durante a treta. Cara, esse crocodilo é muito forte, mano. Pra próxima vez eu vou jogar com ele. Ela é boa pra fazer split? Que porra é split? Como é que eu troco essa ward aqui, mano? Como é que eu troco essa ward? Eu tava com a amarelinha, né? Agora eu tô com a azulzinha. Eu tô com as duas então, né? Porque eu tenho quatro azulzinhas. Só na base? Um inimigo? H Um aliado foi eliminado. Não, passe um pouco agora. Você eliminou. Posso ruxar também, né? Dar uma gancada. Era bom pra ele fazer um crítico, né? Porque olha meu ataque, como tá fraquinho. O ataque base. Essa música é muito boa, velho. Usou 100% da hoje. Opa! Não, ela é boa. Ela recarrega muito rápido. E aí, lá embaixo, não queria vir aqui não. Eu queria ajudar o. Nossa, ele tá fudido, velho. Tá ah, porra, velho. que bosta! <Você> eu devia ter ficado correndo. Que droga, mano. <risos> Ah, velho. <risos> Ai, mano. Meu os itens são Deus. focados em letalidade. O foi letalidade? Mano, os que aparecem aqui pra mim no Blitz. É, acerto crítico é a maior parte. O final é só acerto crítico, né? Esses três aqui. Tem um anticura também. Um mano, eu vou lançar esse que eu tô fazendo. Depois eu dou uma mudadinha. Ó, eu tô lançando... Esse aqui. Dá roubo de vida. Depois eu já vou pro crítico, né? Demacia, conta Ó, o jacarezão tá lá no meio. Esse anticuro é bom. Ele dá penetração. Ixi, tem cara aqui. Chocora, chocora. Estamos oh, Ou não sei, não, mas acho que ela tá mais fraca do que eu, hein? Eu não sei o que ela faz, mano. Sempre há um rastro Eita porra, velho. Essa daqui vai me amassar, velho. Essa menina aqui, ela é forte, hein, mano. Qual que o personagem que é esse? Pex. Esse anticuro é bom, ele dá penetração de armadura. Hum. E ele é baratinho, mano. Ele é 2,500. E os outros aqui, ó, 3K, 3K. Ó, 2,500, ó. Ele é bom, ele é bom. Você tá com acerto crítico. Mano, eu já vou começar fazendo isso aqui, ó. 150 eu já consigo pedir mais um outro. Como é que troca isso aqui, velho? Como é que inverte? É atrás das linhas inimigas que eu vivo. Abre a loja lá em cima. Hum. Tem que ser dentro da. Ah, tá. Nossa, olha essa mina maçã na torre. Isso é um roubo, velho. Isso é um arregaço. Essa mina é um monstro, cara. Ainda tô, ainda tô me sentindo fraco. Opa, opa. Tá rolando treta ali. Dois segundinhos. Tá merda, mano. Olha, olha, olha essa treta, cara. Dá pra tancar esse bicho, velho. Cadê eu, mano? Não, não, não. Todo mundo morreu. Foge! Não, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Ai, tem! Corre, corre, corre! Não, estuma! Não! Ah, eu cometi o meu erro da última vez! Sai. Feche! Ah! Não! Merda! Tu tinha que postar esse jogo completo no então YouTube Eu ia assistir todo dia <risos> Ah, mano Porra, velho <risos> Ai, cara Que droga, mano Usa o E dele pra deixar ele lento Hum, eu podia ter Eu, eu tentei jogar o E Pra mim, ruxar pra frente Mas não tem que acertar em cima do personagem, né Porra, que droga. Se eu tivesse usado pra bater nele corrido, podia ter dado melhor, né? Nossa, vacilei, mano. Eu falei pra você que eu não sabia jogar, mano. Você não acreditou, velho. Eu não sei jogar essa porra, não, mano. Não sei nem o que esse personagem faz direito. Tem um ou outro ali que você vê as... Eita! Você vê as habilidades... Ele vai ficar muito puto que eu roubei o bagulho, velho. Nossa, mano, o cara, o cara vai me xingar até. É a... a próxima geração da. Da, da... da família dele. Mano, eu vou, meter o, vou meter o louco, velho. Ah. Achei que eu tinha força suficiente pra usar das habilidades de matar, tá ligado? <risos> Droga. Não, mas eu tô bom, mano. Eu matei, eu matei cinco. Cinco de nove. Tá bom. Tá muito bom? Não. Bom. Pelo menos eu matei, né? Pelo menos eu matei. Socorro. Olha só esses cara, mano. Os caras, mano. Esses caras se da minha desgraça, velho. Uh, o que eu acho mais foda é que ele vê uma habilidade nova e já foge dela sem saber o que ela faz. Não. Porra, velho. Não, tem, tem um personagem inimigo. Se o que ele faz, eu não vou ficar ali esperando ele fazer o um negócio em mim, né, velho? Porra. Hum? <risos> Toda hora eu dou esse, esse E neles. Hum gay. É. Nossa, que treta, mano. Tamo ficando forte, é isso mesmo? Ou a gente... Caralho. Oh, não matei ninguém. Não, agora é hora de levar o mid, né? A gente não levou nenhuma torre até agora. Dá pra usar... Ai... Posicionamento? Ah, mano. Consegue. Ah, o Já ia pular em cima. Encontre-me um caminho. Eu vou top lá. tentar matar aqui em cima, né? <risos> eu vou, vou, vou. Vou, vou pensar lançar ele. Tem que fazer um thumbnail, mano. Eu sou muito ruim com essas poras. Tem que fazer uma thumbnail, mano. Caralho. Nossa, os caras vão amassar ali, velho. Bom que eu consigo levar aqui. Ou não, né? Ele bate muito devagar, meu. não oh, O jacaré ainda não voltou. Lacote. Um, tá? Esses dois segundinhos aí que me deixa rápido, meu. quebra as pernas demais. Sua equipe destruiu uma. Ó, oh, tem... Ó, oh, o jacaré tá ali embaixo, mano. Já fica até mais tranquila. Já fica até um pouco... Ó oh, lá, eles tão matando. Ah, não, velho. Mataram o jacaré. Ah, mano. Os caras estão começando a morrer, velho. Ó, tem três vivos nossos e quatro mortos deles. Mano, tá muito suave, velho. <risos> cara, muito bom, velho. Nossa, você é um gênio, mano. Eu tava até... Tava nem pensando no título, cara. Mano, muito bom, velho. Oxi, quando ele fica cego, eu não posso dar um tapa, não? Levei a primeira torre do nosso time. Tô levando a segunda. Não, os caras querem se render, velho. Tá de sacanagem? Ah, mano. Ah, mano. Ih! Usei o que vocês falaram, hein? <risos> mano, deu muito certo, velho. Deu muito certo, mano. Deu muito certo, velho. Eu achei que ele tava vindo me ajudar. <risos> mano, deu muito certo, velho. Ah, mano. Muito bom, cara. Puta, tem o... Tem o, o Loki aqui, velho. Alguém ajuda! Alguém ajuda! Ah, não vai muito longe, é. Cara, muito bom, vai ser é um gênio que empate. Ixi, vai dar treta ali, hein. Vem, vem, vem. Tá dando treta já, hein. Rapaz, meu Deus, velho. Nossa, mano. Mano Foi to... Sério? É a melhor opção agora? É ir lá? Do que levar essa torre? Ah, o cara vai levar a torre Ah, tem mais um aqui, mano Achei que tinha acabado, velho Era a melhor opção? É levar lá embaixo? Vamos ah, agora ele não quer mais. Não, agora eu queria fazer a... A, a O cara tá usando meu main. Pô, o Razer, você tem quantos mains nesse jogo, velho? <risos> não, parece eu xingando o Luan, tá ligado? Falando, porra, meu. Você é main 30 personagens? <risos> o oh, top tava fácil de deitar, hein, velho. Mano, eu tô com 3k de gold e não volto pra base. Eu vou voltar agora. Pra já ficar mais Jacaré Jacareta vivo! O quê? Um Como é que foi, tentado. Laninha? O que, que, que tá rolando, velho? Hum. Ó, a penetração de armadura vai ser o quê? Show. Esse jogo de câmera solta já. Hum. <risos> Eu não gostei do bagulho, do bagulho preso, mano. Não gostei dela... Dela dela presa. Aí eu já, sou, eu já era acostumado, né? Porque eu jogava o Dota 1 aí. Joguei o Dota 2 no, no, no primeiro ano aí. De jogo. Mas isso faz muito tempo, velho. Porra, deve ter... Quantos anos, velho, que eu não jogo, mano? Eu tinha... Eu lembro que quando eu parei de jogar Dota, eu tinha 16 anos, velho. Tô com 24 agora. Pra cada lane, Barba, você acaba criando um main, sabe? Hum... O cara do chat do jogo, mano, sincerão, velho. Eu nem prestei atenção nesse chat do jogo, velho. Pra mim, esse chat nem, nem existe, tá ligado? Da, da... No dia que, que eu vi os racistas, tóxicos, homossexuais, oh, oh, homo... Homofóbicos, Porra <risos> Tinha tudo, mano Tudo no chat, velho não teve, não teve como, cara Falei, mano O cara, ele é contra tudo, velho Xingando mãe e aquilo Homofóbico, isso eu Falei errado Aí eu falei, não, não dá, não dá Aí eu te desativei, velho Deixei minúsculo aqui, né Tava horrível, velho Nem se o cara elogiar, um não tô aí nem, nem pra olhar, nem se o cara elogiar, velho. Eu juro que este pássaro está só se Eu não fui, eu não fui! Matar o jacarezão, porque o jacarezão é chato. Não! Não! Não! Ah, mano. Nossa, ele dá uns stun brabo, né, velho? Me chamou de homofóbico por ter errado. Olha só, mano. Olha só. Olha o nível do negócio, velho. Não se pode mais ser um strummer decente hoje em dia, velho. Não se pode mais errar os negócios. É foda, mano. É Se você não ler o chat melhora a sua saúde mental em 90%. Mano, depois do eu joguei... Foi, foi a primeira live que eu puxei aqui. Né? Não que tenho muitas. É. Mas foi a primeira live. Na hora que eu vi o chat daquele jeito, eu falei... Não, não, não não dá não. Aí eu deixei o chat sem. Aí acho que da última vez que a gente puxou... Mano, tem um mês que a gente não joga logo quase. Aí eu, eu fui, ativei e deixei minúsculo, né? Esse cheguei maluco pra caralho nesse jogo, pô! Ele me adicionou pra continuar a trocar ofensas. Nem sei se, se tomei ban, caralho! Mano. Não, achei que ele tinha adicionado, tipo, não. Vamos jogar junto aí. Acabou a partida, não precisamos mais ser inimigos barra aliados. Não, você faz mais treta com aliado do que com inimigo nesse jogo. Isso que é, é foda. Bom que elogia, dá dicas. Recomendo alguma coisa. Nossa, esse cara, mano. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. tinha visto, mano. Não, não, não. Ai, não morre, velho. saiu com um peido de vida, mano. Mano, eu quando eu usei o flash, eu queria pular pra cá, velho. Mas o flash não deixou. Com o pé. Alguém falou pra ele fazer rabadon? Rabadon? Que porra é essa? Desativei até o chat de global, caralho. Um aliado foi eliminado. <risos> Dano de ataque? Ah, tem que fazer esse aqui. Essa música tá boa, né, velho? Fazia tempo que eu não vi essa, essa banda aí. Man Echo, Yasuo... O, acho que o Yasuo conseguiu jogar legal, né? O Jin. Não, esse aí você começou a falar uns personagens que eu não faço nem ideia de quem que seja. Esse suporte aí, esse jungle aí. <risos> Preciso de mais tempo. Ah, é o item? É item? Isso aqui é bom? Poder de habilidade? Fique Vou terminar esse item aí, Nice. Né? Ele é bom pro meu personagem? E se eu avançar aqui, velho? Será que eu mato? Caralho, mano! Nossa! Não, deu pra bater bem, né, mas. Meu! A habilidade é essa que me amassou desse jeito. Olha essa daqui, né? Tristana. Olha, ele tá quase com os mesmos itens que eu, só que tem esse mata crack em diferença, né? Se tivesse de rabadão, matava. Caralho, vocês bota a pé desse jeito nesse item. Eu preciso de quanto aqui pra fazer isso que eu tô fazendo? 1k um 900. É, esse aqui é 3,600. Vai ser carinho, hein? Rabadão não presta, não? Porra. Foi explosiva? Meu. Dano físico? Então, é, aquele, eu vi ali que era dano mágico, né? Dando de habilidade, dando de habilidade. Ah. Nossa, esses caras vão me xingar, mano. Nem nem sabia que eu tava tão perto do, do negócio. Não, porque dessas. Eu já peguei umas 3 kills dos caras, velho. Nossa, os caras amassaram tudo, velho. Vamos, vamos, vamos. Mano, esse levar era levar o um mid ali, né? Todo mundo morto. Abandonou esse lenço. Mano. Ah, os caras já estão tá aqui, velho. Fazer águia aqui. Ah, o um invocador saiu do jogo, e alguém saiu? Como ver quem saiu? Faz Dracatar. Dracatar. O personagem da foi, C é o kain e ele... Ih, já trilha tá pulando aqui, velho. Esse aqui, né? E ele é bom? Ele faz o quê? Ele deve estar tá aqui, ó. Não. Deixa eu saí que ele deve tá correndo atrás de mim agora. <risos> vontade de pular nela, hein. Olhos no céu. É isso aí, velho. Um Ela vai levar lá, mano. Mano, esse personagem é muito forte, velho. Vamos por cima. Ah, mano, não dá, velho. Essa bicha é massa demais. Olha a minha vida, velho. Se o cara não tivesse aqui, eu tava morto. Com life shields, caramba. Olha lá. Fala, poeta. Como é que você tá, meu querido? Falei que o poeta ia aparecer hoje? No final, no final. <risos> Mas a presença aqui conta, né? Olha o meu dano, cara. Tô dando quase 500 de dano aqui, velho. Ele é o segundo... Ele é dois personagens em um. Você pode ser assassino com movimentação ou um tanque. Lutador. Ah. Mano, eu sou muito bom, velho. Mano, jogo demais. Sou main esse personagem que eu não lembro o nome. Pode confiar, velho. Confia, confia que eu jogo demais, velho. Tô cansado? Ah, eu tô... Com sono. Sono com fome, né? Já são... quase 4 da manhã. Mano, acho que já dá pra me completar aquele item, velho. Eu vou lá completar ele, véi. Qual, qual é o, o item que você tinha falado que era bom pra me usar? Isso aí, Laninha. Essa aqui vai ser a saideira zona aqui. Aí a gente vai dar aquela dormidinha. Qual era o item? Tracatar. É isso aqui, né? Uh, ataque, letalidade, aceleração de habilidade. Porra. Tá bom. Nossa, olha isso aqui, velho. Chegou em casa agora? Caralho. As quatro da manhã. Não, mas eu sabia que você ia vir, velho. Pergunta aí pros caras. Falei? O poeta vai colar, mano. Confia. Mano, eu tô muito forte, velho. Eu tô muito, muito forte, mano. Eu tô muito, mas muito forte. Olha! A primeira habilidade é você dá um dash pra frente e gira. A segunda você joga pra cima e a terceira você atravessa as paredes. A você entra no inimigo que você. quer, é? Você causou dano e sai dele e causa mais dano. Mas lembra um. um personagem do Dota, era o Nainx. Ele entrava no, nos creeps ou no aliado, tá ligado? E quando ele saía ele causava dano. Não no aliado, né? Ele causava dano quem tava em volta, no caso. E, ou matava o, o Minion, né? E aí, já vai nascer ou o que? Tá na hora? Como que os caras sabem, velho? Ah, era, era trap, era trap. Nossa, ele veio que nem... Que nem bobo. Ah, mano, os caras estão levando, velho. Não, não deixa não, gente. Ah, mano. Nossa, nós estamos muito bravos, velho. A equipe aliada reivindicou. Ah, a gente pegou. A gente conseguiu pegar. Achei que eles iam conseguir roubar. O que, é que isso aqui faz? Dosagem de movimento. Nossa, a gente está muito brabo, velho. Eu botei um vídeo lá no t diviso Antes de você fechar, você dá uma olhada. Dou, dou uma olhada assim. Porque depois eu vou apagar do canal. Tem como se você postar e colocar só pra quem tiver o link e conseguir ver. Você não precisa colocar pra todo mundo ver, tá ligado? Acabe com ele, -h -h -h. Ah! Eu vou morrer, mano. Mano, será que se eu virar e tentar matar ele eu consigo? Ah, não, ele ficou invisível, velho. Ah, eu tava esperando. Eu falei, mano, cadê ele? Até apertei o W pra ver se ele tava fora do meu range. Aff, mano. Volta e mata esse palhaço aqui atrás. Aqui, ó. Safado aqui, ó. Mata ele. Passa. <risos> Ataque. Aceleração de habilidade. Vai, é, agora é farmar os dois mil. Eu já tô... Já item Fui tem aqui, né? Aperta tab viu vê os tempos de quando nasce Não, aqui é o que nasce os caras, né Ah não, tem os, os coisas aqui em cima Ou oh, não é isso É isso É isso Não sei por que esse aqui tá quebrado Porque eles não pegaram? Mano, olha a minha velocidade de movimento, velho Ah Nossa, ele me amassou muito, cara Que isso, velho Deu nem pra me... Mim... Nossa, mano. Nem mexi, velho. Eu sinto isso aqui que eu nunca nem vi na vida, velho. Isso aqui eu nem faço ideia, velho. Hidra raivosa. Quebra passos, mano. Teve Apex, teve Apex, teve Valorante. Ah, esse aqui? Ah, interessante. Nossa, mano. foi eliminado. Vai nascer um dragão de velocidade e depois um ancião. Personagem do nome dele é Queen. Né? Eu vou, vou usar aquele título que você falou, mano. Ficou muito bom, velho. Eu nem, nem tinha pensado nisso, velho. Eu ia pensar na hora. Ah. Eu queria ter visto a live de Apex, mas eu tava fazendo o que eu faço de melhor. Merda. O que você fez, poeta, mano? Foi resolver o negócio de ontem. Olha pra isso, mano. Tem umas que dá crítica hit kill no, no Minion. <risos> Antes fosse nos inimigos, né? Mas ia ficar roubada demais. Hum, caralho. Ah, mas não tem dinheiro. Gastei. Uh, B. E termina o item. Ah, olha pra isso, cara! Mano! Quanto de dano ela me deu, velho? 1900? Que personagem roubado, velho! 1900! Você mata alguém se você ficar invisível? Não, peraí, minha habilidade me deixa invisível? Meu item me deixa invisível? Os caras desistiu! Os, cara desist... <risos> Os caras desistiram, velho. Nossa, mano. Oh, a partida tava, tava legal, velho. Eu, eu, só, eu achei que a gente ia perder. A gente ia perder se esses caras não desistissem. Mas a partida tava show, velho.